Um mini anúncio ah, antes do vídeo começar. Eu fiz esse jogo aqui do Roblox. Eu vou deixar o link da, na descrição para vocês ba é, baixarem e jogarem. Duvido que alguém vai jogar essa meta. É. Mas está aí. Se você quiser jogar um jogo bem legal, cheat post, pode jogar que o link está na descrição. Vamos jogar jogo de terror porque.. Halloween É, por isso, agora bora lá, Basta Tu, merda, e mas, bora lá Ufa, velho, eu nem, eu tô com nada nossa, calma. Deixa eu mostrar o brilho do computador que eu não tô vendo nada. Tira. Pronto, melhor assim. Aqui, ó. Mouse novo. E tem NED. Eu só quero pegar o um negocinho. Nossa, que susto, velho. Eu dei um chute na lixeira aqui, Vamos lá. Um. Uhum. É. Meu Deus do céu, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ficando louco, porra. Abriu? Tô com medo da tá eslendrina aparecer, velho. Seja o que for, vamos abrir. A ver a porta fechada. Jogou muita tensão, velho. da Ah, meu, Nossa, é muito escuro esse jogo, velho. Ah, não. Voltei e agora eu tenho uma iluminação para não ficar tudo escuro. Bora lá. Resumo. Uh, agora faz de tiro. Velho, <risos> meu ah, vamos. Acho que é o tio acho que é estranho. A não apareceu alguma vez. Pumba. Pumba. what, What? Pumba. Pumba. Pumba. não Pumba. ali, nossa, que